Boa noite, boa tarde, bom dia, saúde o meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu trago hoje encontra-se no livro de João capítulo 3, no versículo 30, onde diz assim, é necessário que ele creixa e que eu diminua. João Batista disse que era necessário que Cristo, o Filho de Deus, a Palavra e a Graça de Deus, cresça dentro de nós e o eu, o intelecto ou o ego, dentro de nós, diminua. Esta é uma verdadeira relação entre o ego ou o intelecto e o espírito. O ego, representado por João Batista, vem primeiro e prepara o caminho. Depois, o espírito, que é aqui representado por Jesus Cristo, aumenta dentro de nós. E o ego, representado pelo intelecto João Batista, diminui. Ou seja, nos evangelhos, João Batista morre antes de qualquer um dos grandes milagres de Jesus acontecer. João Batista não foi a tempo de ver os milagres. De Jesus. Isso representa a necessidade do ego dentro de nós, do intelecto dentro de nós, morrer primeiro para deixar apenas o Espírito, que é a pessoa de Jesus Cristo, a graça de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus no controle de nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, espero ter abençoado com esta palavra. Deus abençoe de uma forma grande, de uma forma tamanha. Em nome de Jesus, Shalom.